Hey, detetives Ninja! Hoje é o vídeo, o último vídeo do Clube Pingue Brasil. É, são 1 e 12 da manhã, porque eu tive que me recuperar disso. Infelizmente, é o que nós já esperávamos. O fim do Clube Pingue Brasil novamente. Em dia 12, o Clube Pingue entrou em manutenção e esperou que a gente aguarde. E hoje eles confirmaram que é o fim do Clube Pinho Brasil. O Calho no Discord e no Twitter lançou um tem uma bíblia sobre o que aconteceu isso foi por causa que o clube pinguim do white fechou isso foi por causa que o clube pinguim o Wright acabou, por causa da Disney que eles colocaram polícia no meio e prenderam três pessoas então, com medo, o Calho e o Giro decidiram encerrar o Clube Ping Brasil, também para Disney não colocar a polícia no meio, e eles seriam presos porque o Clube Ping Wright tava crescendo muito e parece que chegou aos ouvidos da Disney, então infelizmente, lançou aqui uma bíblia, não vou ler, mas só agora e tá rolando até um churrasco no Discord deles, com geral aqui, ó, o mensageiro, a Iona, tem um ben Renato. Menos eu, né, gente? Ninguém nunca me chama pra nada. Vocês podem ler isso em, no Twitter também. Não adianta entrar no site deles. Vai dar esse erro aqui. Infelizmente, o site não entra mais. O suporte do Clube Pinguim Brasil estão com, com a conta trancada no Twitter. É, mandaram tudo. Infelizmente, esse é o jeito. Gente, não tem como mais Clube Pinguim viver sem aprovação da Disney. Sempre vai acabar. Sempre vai, vai terminar. Eu agradeço muito ao Calho e ao Giro. Muito obrigado mesmo por reviver minha um pouco da minha infância que eu tive, o que aconteceu? Eles não receberam um direito do autoral da Disney, por isso eles fecharam antes, porque com certeza eles vão receber o New Club Pinguim, ainda tá de pé. Com certeza vai receber, mas por enquanto eu vou fazer vídeo de New Clube Penguin. E até Super Clube Penguin, que o Super Clube Penguin eu vi boas que estão com projeto para é, refazer do zero o Clube Penguin. Sem ter o direito da Disney, então eu espero isso também. Não recebemos nenhuma notificação oficial da Disney Game. Aqui mesmo ele diz que não quer ser exposto a nenhuma ação rigorosa da Disney, caso de polícia. Imaginem o Calho sendo preso, gente. Eles dizem que também nunca foi a intenção deles de violar o direito do Clube Pingo e da Disney. Todas nossas contas foram deletadas, como fizeram na bagulho passado. Então, a gente... Desculpa, eu tô tremendo. Na moral, eu espero que o Clube Pingo Brasil não volte mais. Não aguento mais criar conta, sabe? E ser tudo por água abaixo. É sério, não volte o Clube Pingo Brasil. Mas, <risos> gente... <risos> Desculpa, gente Se voltar, eu volto a apoiar vocês Mas eu não quero que volte eles disseram aqui que também as doações que foram efetuadas depois do fim dos servidores vão ser devolvidas, que as outras doações foi para manter o, o site no ar, e que não quer correrem esse risco de manter a exposição dos da equipe as redes sociais dele também não sabemos o que vai acontecer, só acompanhando para saber que eles vão deletar ou vão continuar, o tiktok, instagram e o twitter e o discord não sabemos o que vai acontecer e as músicas originais que eram Projeto original do Clube Pinguim Brasil não foram nem colocados no jogo, apenas uma música que foi colocada na floresta. Infelizmente não foi. Quem quiser escutar a Aurora Boreal, trilha sonora do Clube Pinguim, para olhar ele no, no Spotify. Depois eu vou dar uma escutada. Eu ainda não escutei porque eu deixei pra escutar em live. Mas provavelmente não vai acontecer live também. Porque a internet já é uma bosta. E eles publicaram aqui as redes sociais da equipe. O mensageiro, Bernardo Benado, o do Calho. Deixa eu ver o do Calho. Vou até seguir. Segue de volta, Calho. Ele fez uma nova conta, né? Vou até comentar aqui pro Calho. Tô fazendo esse vídeo agora porque eu não queria chorar, na moral. Não quero chorar na frente de vocês. Então aqui também no Discord tem a mesma coisa do Twitter. Tem esse maromba gay se agradecendo aqui. Quem quiser ler, dá um pause. Não aqui no anúncio é ao Luizero agradecendo a Clean Soda que também está finalizando tudo relacionado ao jogo e essa aqui foram as pessoas que me mandaram os últimos momentos no Clube Pinguim. foi o Macaronê muito obrigado pelos pelas imagens e também eu queria agradecer ao Detetivo CPBR pela mensagem uma mensagem muito gratificante para mim muito obrigado. Faz tempo que eu não recebo esse tipo de mensagem. Na verdade, eu nunca recebi, né? Muito obrigado, Desertivo CPBR. E fez uma noite melhor, né? Gente, o churrasco acabou. Alguém vai me dar um pedaço. Na moral. Caso tiver alguma novidade sobre o caso, eu deixarei na aba comunidade do YouTube. aí no Twitter também. Eu nem tweetei nada, eu não tô. É isso, gente. Minha apoie. Eu tô precisando muito. Até o próximo vídeo pra não estar muito longo. Beijo na asa.